Oi, minha filha, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Eu tô bem. Tô bem, né? Algumas coisas tão boas, a gente foca nelas. Uhum. Porque tudo, tudo, tudo não tá bom, não. E aí a gente olha pro futuro e tem muitos, muitos vieses, né, minha filha? É, tem muitas possibilidades. É. E aí a gente olha o cenário e a gente tem uma tendência a ser um pessimista positivo, sabe? A gente pensa o pior, mas se agarra no melhor, sabe? Sim. E aí fica, não acredita muito no melhor, acredita bastante, não acredita mais demasiadamente no não bom, aí complica. Né? É, aí fica meio confuso, né? que é como se você estivesse nutrindo dois caminhos. E não é errado tu nutrir dois caminhos, a gente nutre um monte ao mesmo tempo, nós temos múltiplos desejos vibrando ao mesmo tempo e temos menos clareza sobre eles do que eu gostaria que fosse. Aí a gente tem os desejos, os subdesejos, os padrões vibracionais, os desejos que são contrários, os desejos conflituosos, e tem o cenário né, no, no, no tabuleiro da vida, com muitas probabilidades não incerte Probabilidades incertas, né? Aí fica difícil para o ser humano ter uma agência saudável, né? Mas essa questão dos dois caminhos seria no um bom e um não bom? Quais caminhos é. seriam esses? É como se você tem um caminho pessimista, você não gosta dele, mas percorre e, no, e, e se baseia no caminho pessimista. Positivista como solução. Mas, tipo, você é o mesmo como ideal, um caminho que dê tudo certo, mas você está indo no caminho pessimista. Você está indo no caminho se preparando e pensando e já meio que acreditando que vai dar cocô, né? Não vai dar, não vai dar bom. Isso é meio ruim, né? É, é meio ruim mirar, ter foco no que é bom, mas sentir que, que a coisa não, não vai dar certo, assim, parece que não vai dar certo. É, porque é o seguinte, isso ocorre, o percurso do parecer que não vai dar certo é meio indireto, inconsciente. Mas a consciência não fica clara, mas o que to, o que o que o sinal que a gente tem Que tá, tá tendo isso É o sensação Sabe as pessoas Têm ansiedade? Vamos, vamos, vamos supor A pessoa ela, ela tá, tem ansiedade Ela está com uma expressão De ansiedade Ela está vivendo, vivendo essa ansiedade Está experienciando essa ansiedade Aí essa ansiedade Faz dela uma, uma constante constantemente ansiosa só que a pessoa não sabe que está ansiosa e vamos supor que ela gosta de hambúrguer sabe hambúrguer com pliques e maionese sim ela gosta muito mas mesmo gostando muito sabendo que aquilo é bom e sabendo que o ambiente que ela está usando que ela está tá naquele momento é bom, ela continua ansiosa porque esse caminho ruim, ele está sendo trilhado. Ele está ele tá ali, né, aquela... aquela a, a, a possibilidade de não bom estar tá ali em segundo plano é uma segunda realidade, né? Sabe por que isso acontece, minha filha? Não. não. então, isso acontece. <risos> Eu já assumi seu papel, isso, isso acontece porque a pessoa ela, é, ela, ela tem experiências de negação, sabe? Ela é negada o direito à tranquilidade, estabilidade, serenidade, etc, etc, etc. Ela acaba gerando uma subrealidade tem a realidade lá dos fatos, na hamburgueria, tranquila, com um hambúrguer artesanal. E tem a realidade que a pessoa gerou dentro dela. E ela vivencia essa realidade de maneira inconsciente. E o que ela tem no consciente dessa realidade são as sensações. Essa sub-realidade pode ser considerada em um paralelo com a psicologia e a psiquiatria como uma subpersonalidade, sabe? Criado através de experiências não positivas, sensações não construtivas, funções tem elementos para trazer um resultado e falta, né? falta de um ombro amigo, de uma gentileza, de uma estabilidade. Então, hoje a gente vai praticar um assassinato. Nossa, que forte. A gente não, Pai Benedito. É muita gente. Não, você pode ligar. Tô falando a gente, que eu tô falando todo mundo que concordar comigo. No final eu te pergunto se você concorda ou não, tá bom? Tá bom. Mas eu não vou repetir, não. Fica gravado. Hum. <risos> é... Ah. eu sou livre a liberdade é uma habilidade que não está sendo tão boa quanto me prometeram porque ela está fracionada ela está quebrada então eu desejo a rei restauração da minha liberdade a restauração de qualquer habilidade inata do aparelho psíquico eu desejo intrinsecamente que eu fique bem, tranquilo tranquila, estável eu desejo vivenciar a vida experienciar a beleza a sincronicidade do bem-estar. Todo e qualquer fragmento gerado de experiências nutridas, sustentadas, diferentes de desejos, planos e associativos, eu não quero. A partir de agora, estas subpersonalidades, estas sub-realidades essas personalidades vivenciam, elas não terão mais fundamento no medo. Eu irei me basear em fatos, terei todo o suporte da espiritualidade, da filosofia, da ciência, da cultura humana e cósmica para estar seguro Segura, plena, sadia. Concorda com isso, minha filha? Concordo, mas... Uma coisa que eu estava pensando é justamente isso. Quando eu já sei, por exemplo, da questão que você falou e da ansiedade. Eu já sei do bug, do problema, desejo diferente mas continua vindo experiências ruins, assim, que eu não quero. E aí eu, eu parei para pensar sobre a questão do aprendizado, que eu acho uma coisa bacana, e entre aspas, o aprendizado que vem com trauma, sabe? Essas repetições parece que o aprendizado vem com trauma, porque experiências que geram raiva, medo, irritação, estresse, tristeza... Sabe, para mim isso não é, uma aprendizada, é um aprendizado, é um trauma. E eu estava justamente pensando nessa coisa é. de fazer um comando que pudesse ser um comando de segurança para evitar essas coisas, sabe? E se tem alguma forma de recusar essas experiências ruins. Com antecedência? É. É. O que acontece? É que a gente tem, descobriu essas subpersonalidades, esses subcaminhos, né? E agora eles foram assassinados. Pesado, né? Pesado. Vou dizer que eles morreram. Eles morreram. Só que a morte é uma transição. Então, eles serão incorporados à nossa consciência teremos o consciente, o subconsciente íntegro, sem fragmentos e o inconsciente. Quando esse processo de integração é feito, há um resultado muito bom, que é a reconexão do instinto. Então, você vai melhorar de forma imensurável, o seu bem-estar. E você vai melhorar o seu instinto. Porque a sua sensibilidade vai aflorar muito. Então você vai ter a sensibilidade, vai ter a conexão, vai ter uma melhor linguagem com a coroa, com a espiritualidade, com suas sensações, e aí vai ter mais consciência para não entrar nas furadas, sabe? Sabe? Sabe aquele Sim. dia que aconteceu alguma coisa não boa e você sente uma enorme preguiça de ir em algum lugar e você fala, ah, não vou não, estou com preguiça. E aí Sim. não acontece, mas você não precisa saber se acontece ou não. Melhorando essa sensibilidade, essas coisas ficam bem mais corriqueiras. Eu chamo isso de carinho do cosmos, sabe? E esse processo de integração vem naturalmente? Como que, que, que isso acontece? A gente deu o primeiro passo agora, que é decretar que desejamos um subconsciente íntegro. Dese decretar que desejamos experiências íntegras conscientemente. Então a gente já caminhou para a mudança. Agora, sabendo dessa informação, nós aprendemos. que quando ficar difícil, tipo uma situação que você não está confortável, você vai dizer, está tudo bem, está tudo bem. O consciente vai prevalecer sobre a subrealidade, a subpersonalidade. O consciente vai ter mais... Peso, mais gravidade. Aí ele vai acolher essa subpersonalidade. E você vai incluir e transcender a questão, tornando o seu agora mais integral. Então fica a dica para as pessoas. Quando tiver sensação. Oi? Pode falar. Quando tiver sensação não boa, sem fundamento, sabe? Sabe quando é sem, você não sabe para onde, onde veio? Está tudo bem. O Pai Benedito disse que está tudo bem. O Pai Benedito disse que eu, se eu ouvir o áudio dele, tem uma equipe que está olhando. E está tudo bem. O Pai Benedito disse que, que o conhecimento, quando eu me deparo com ele... Ocorre uma osmose e uma integração daquilo. Então, eu sei fazer. Eu quero fazer. Está tudo bem. Aí você imagina você, sabe, menina? Você imagina você abraçando você. Só que você é mais novinha, sabe? Abraçar criança é bem mais facinho do que abraçar adulto. Pra acolher criança, você se presume inocência. Adulto, você não tinha intimidade, você fica meio assim, né? Tá abraçar, não conheço. Você <risos> né? entrou em novembro na firma, final de ano vai abraçar os amigos, não? Não Mal te conheço, não é verdade, minha filha? É verdade. Eu já tô, eu sou descarado, eu abraço todo mundo. <risos> <risos> Mas eu acho meio difícil. Um, falar que está tudo bem quando não está, sabe? Uma coisa que eu estava pensando também, uh, aquela ideia de, é, ah, vamos, é, entre aspas, tirar coisas positivas de uma situação que, que não é boa, sabe? Ah, dizia? É, um, é, é porque também, assim... Né? até um, até que ponto é, essa coisa de enxergar o bom vai sabe o qual que é o limite já que a gente já normatizou muita coisa ruim sabe ah é ruim mas ah eu vou tirar alguma coisa boa disso tá ruim ah não isso sabe? não sabe é verdade é verdade você está certo mas isso que eu disse é só quando tá bom e não tem motivo para estar tá ruim e a pessoa tá naquela sensação, sabe? Mas essa, tipo, essa sensação tem, tem lógica. Pois é, então. Essa sensação tem uma lógica de não estar não, não tá Ela não é baseada tá numa criança. No, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu já fico em estado de pânico. Pré-pânico, sabe? É baseado em um trauma, né? O trauma é como um alto-falante, fica soltando som a ruído, entende? Entendo. É porque eu pensei nisso é, quando você disse no, no outro áudio, que eu acho que você falou sobre a morte e as transições reais das experiências, quando você falou que se não está bom é porque eu não estou enxergando algo. Aí me veio essa ideia de, mesmo não estando bom, é, tem, sabe, essa coisa de ah, ver tudo positivo, não sei. É um positivismo É, é meio estranho, né? é estranho. É porque se não está bom, é porque eu não estou vendo algo que eu estou fazendo, algo que eu não estou fazendo, talvez uma escolha que eu estou me omitindo. Então é nesse sentido que eu disse, eu não disse, ah, você não está vendo algo bom e por isso você tem que enxergar coisas boas, não. É alguma, alguma informação que foi, foi ignorada, talvez não conscientemente, e aí a partir dessa condição, a pessoa tem, a pessoa se analisando ou com ajuda, a um, outro, um outro ser analisando, uma conversa, meditando. A pessoa cai a ficha do que ela está fazendo. Não naquele momento que ela está tendo resultado né, de outras questões, mas ela tem dados sobre o que ela está fazendo e o que ela pode experienciar com isso. Não, tá. Entendi, é como se fosse um ponto cego ali, que ela não está enchendo. Isso, Isso. Tá. E agora tem essa ferramenta, porque se você está tudo bem, você está lá na hamburgueria, está tranquilo, está seguro, você sabe que está seguro, as coisas são assim, a pessoa sabe que está seguro, ela não sabe de onde veio a agonia. Agora a gente tem dados, a agonia vem de uma subrealidade ali, vibrando, a realidade de que vai acontecer algo ruim, a realidade pessimista e lógica. Então, a pessoa fica, tem, como é roda no subconsciente, o que sobra para a dimensão emocional são as sensações, são as emoções geradas por aqueles padrões que não estão conscientes. E a pessoa sente aquilo porque para a estrutura emocional não tem consciente, subconsciente e inconsciente. Para a estrutura emocional é tudo uma coisa só. Agora nós temos mais uma pecinha do quebra-cabeça que serve como ferramenta. Tá, e já que ela assim é, a pessoa não sabe de onde é que está vindo, então nem precisa também ficar cavando para poder achar. Hoje não, né? Hoje não. Hoje a a pessoa tem suporte para primeiro deixar de ter aquela sensação, aquela experiência, depois ela Recebe os dados através de estudos, através de uma conversa, através de um filme, através de uma reflexão. Aí ela encontra esses dados, integra esses dados e não precisa nem ficar remoendo experiências ou sensações não boas. Graças a Deus que não precisa passar duas vezes pela Sim. mesma situação, né nossa nenhum para mim assim nem nem uma vez que seja ruim não é bom eu concordo, concordo, mas né esse é o ideal, né, mas o prático já que passou não consigo mudar né. Eu posso ajudar a pessoa a não ficar passando de novo, né lembrando O efeito do conhecimento o efeito do, dos dados é o mesmo Como assim? Entende? não entendi não não entendi sempre que você conhece algo diferente, conhece o melhor método, uma informação sobre o ecossistema aquilo é integrado ao seu modelo de ser. Aí, se esse conhecimento vem como resultado de um trauma, a integração do conhecimento é do mesmo jeito, vindo de um trauma ou vindo de alguém explicando uma teoria. Então as pessoas se curam ouvindo, por exemplo, hoje o que eu passei, sem eu precisar nem saber do que elas passaram e sem nem elas precisar ficar se lembrando, porque é, é sofrer duas vezes, sabe? Sim. É um sofrimento diferente, mas é sofrer duas vezes. Se a gente está dizendo que não precisa sofrer, tá, cabe a gente pegar o caminho da roça e fazer o dever de casa para o sistema ter condições de oferecer isso, né? não A gente está só sendo... Né? superficial eu sou bem assim, sabe Sou lentinho, mas a língua é afiada ah. <risos> eu cobro mesmo, cobro mesmo principalmente as entidades daqui você Ai, não disse que ia ser assim? Agora, agora se vira eu também tô cobrado tá certo você tem meu apoio. precisar de uhum. mim é só chamar. Branca Rua tem medo de mim, que eu sei todos podres. Todos podres. Ó, oh, bom saber é, dessa informação. É, pode, pode chamar eu. Você vai ver, <risos> você fala, ah, vou falar com o pai Benedito. Ele fala, tá bom, tá bom, tá bom. Fala com ele. Eu faço o que você quiser. <risos> <risos> eu ficava lá só de tocar. <risos> Só observando e fazer as coisas, feias. Aí fala assim, olha que coisa feia você fez, hein? Aí fala assim, conta pra ninguém, conta pra ninguém. Eu falei, tá certo, tá certo. Até hoje eu não contei pra ninguém, mas até hoje ele fez tudo o que eu queria. Ele não disse que eu não podia fazer chantagem. Não é verdade? E, e ele se achando, né? Achando que ele estava tava na tucaia, tinha outro. Ah, você sabe de nada. Ele é o espertão, né? Esperto é quem não fala que é esperto, né? Verdade. Esperto é aquele que é leitinho, tranquilo, só observando. Ah, vou, vou usar um termo que vocês conhecem, mineirinho, mineirinho. Uhum. Só ali, ó, agora não é o momento, agora não é o momento. É igual os estudos, agora que é, ver o meu, né? Simples ou, ou, ou o mais simples possível, já está tendo ter trabalho, eu feito bastante coisa, eu vou lá, agora chegou a minha vez, agora está mais confortável. E qual que é a sua especialidade? Poxa, que pergunta difícil. Ah. o conhecimento ele é são é uma energia sabe E a energia é um fluxo material de informações em movimento a energia tecnicamente nem existe nem não existe mas ela em movimento ela tem ela tem manifestação né? e as estruturas psíquicas elas têm uma espécie de receptores, sabe? Receptores dessas energias. Eu, eu sou a energia que faz esses receptores ficarem mais, sabe? Mais, mais amigáveis, sabe? A, a, a energia ou o desenvolvimento desses receptores também. Um paralelo interessante, por exemplo, imagina que uma glândula produz hormônio da felicidade. Produz X hormônio. O mesmo X hormônio para quem tem mais receptores, esse hormônio, fica mais feliz, sabe? Hum. Porque lida melhor com aquilo. Então, meu trabalho é esse aí, só que é para o mundo, viu? O planeta é uma grande célula, né? Deixar os receptores mais saudáveis. É, mais abundantes, né? Hum, tá. Mais abundantes, porque se você acha que tem que produzir mais hormônio, aí você sobrecarrega o sistema, porque muito hormônio prejudica outras coisas. Então é legal produzir mais receptores, porque o nível hormonal se mantém, e a homeostase corpórea se mantém também. Entendi. Isso é uma tradução, né? Eu tentei explicar desse jeito. Poderia ser diferente, mas eu gosto de, de coisas simples. É, graças mas, a Deus. Já é tão complexo. A gente faz nossas mandinhas, né? para nossas coisinhas, as coisas vão melhorando, né? Graças a Deus. Adorei conversar com você, viu, minha filha? Você é muito inteligente. Mas eu me senti inteligente também. Gratidão. Gostei de conversar com você também. Bom, tá nesse ar de término, mas você terceiro, entendeu? Entendi. Entendi. Acho que Tá faltando só um tiquinho de paciência. É, eu também não tenho, não, viu, minha filha? Eu não tenho paciência, não. Gostaria que tudo fosse mais rápido. Mas, enfim, né? Ai, mas entre rápido e amoroso, eu prefiro do jeito mais amoroso, viu? Amoroso como critério ingestionável, né? E mais rápido mesmo, sabe? <risos> Bom, fica com Deus, viu? Muita paz para você, para a sua família. Muita paz para todo mundo aí que está ouvindo a gente, para a família de todo mundo. Muita paz para o futuro, né? Vai ter gente no futuro ouvindo. Então, muita paz para todo mundo. Que a paz seja infinita, viu? Beleza, gratidão.